Eu fui convidado para participar do curso, é, arrastado num bom sentido, porque é, aqui eu aprendi muito sobre o afeto, né? Porque palhaço é afeto, é se afetar e ser afetado. <risos> e, e conheci muito sobre mim, sobre uh, a minha potência, sobre uh, a minha sensibilidade. E botar uh, essa, pequen essa pequena máscara do, do palhaço que mostra muito sobre mim em, em cena, uh, ela me dá uma potência muito grande. Então, uh, saio do curso muito feliz, com um grande aprendizado e quero continuar explorando esse universo clown.